Quarentena, quarentena, triste cena. estou, eles pensavam. É dia de sair, pensar, refletir, respirar e distrair. Agora todos dentro de casa valorizam o que de menor menosprezavam. Aquele beijo, aquele abraço, aquele amigo, amiga, namorada ou namorado. Conversa jogado fora. Estava certo, Legião? O tempo perdido que se foi embora. Se contentam eles com a saudade e o devaneio da vaidade. Não me ligou, eu não ligo, é no orgulho que mora o perigo. Mas segue a esperança do mal invisível se afastar e voltar à realidade, à lembrança que causa mal estar. É encontrada hoje a cura, todos gritam ansiosos pelo fim dessa tortura. A volta da rotina, a quebra da amargura, se acham todos de novo no dia a dia.